Fala aí, galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar pra você como você pode estar tá fazendo dinheiro usando apenas o seu celular, beleza? Então vou mostrar aqui pra você um aplicativo, cara, onde você faz tarefa, indica pessoas e ganha dinheiro com isso. Bom, primeiramente, vocês estão vendo na tela, você entra no aplicativo, você tem que fazer o seu registro, né? Então você coloca aí o código de convite, eu vou deixar o meu link com o meu código aí embaixo pra você. Então só entrar pelo meu link já vai ter o meu código, aí você coloca o seu número de telefone, coloca uma senha, confirma a senha e também uma senha pra você sacar seus lucros. E aí pronto, tá? registrado. Depois de cadastrado, você faz o seu login, né? Nessa tela aqui. Pronto, entrei, galera. E como vocês podem ver, eu tô com 700 reais na plataforma, beleza? E essa é a minha realidade no aplicativo hoje, da tá, cara? E basicamente é o seguinte, ó. Primeiramente no aplicativo, você vai ver que tem alguns níveis, tá? Então tem VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. O seu VIP aí, né? O seu nível é de acordo com quanto dinheiro você tem na plataforma. Então, no mínimo aí R$31,00, você vai ser VIP 1. No mínimo 51 reais VIP 2. No mínimo R$201,00, VIP 3. E no mínimo 2000 reais VIP 4. Então, eu tô aqui no VIP 3, né, como vocês podem ver, porque eu tenho mais de 200 reais. Então, assim, cara, o mínimo aí que você tem que colocar na plataforma é 31 reais. Então, você pode vir aqui em recarrega agora, né, você coloca aqui no mínimo, ó, 31 reais e pode estar tá recarregando pelo Pix, rapidinho vai cair na conta e você vai estar tá ativado o VIP 1 para você começar a fazer as tarefas e ganhar dinheiro. E aí, cara, nesse momento é muito importante, tipo assim, porque vocês sabem, né, que essas plataformas têm risco, a gente não sabe até quando vai continuar pagando, então, se 31 reais aí pra você tá de acordo com essa realidade, pra você colocar plataforma, beleza, porque você pode multiplicar esse dinheiro e você sabe que tem um risco de perder agora, se você não tem condição de colocar aí no menu 31 reais, tem outra maneira para você ganhar dinheiro, que é o que? É indicando pessoas tá? Então você pode ver aqui que tem o um botão convide amigos, então você clica aqui e aqui vai ter o seu link de convite e seu código, então isso aqui cara, você pode compartilhar pode fazer um vídeo no YouTube, compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, e aí você consegue comissão com as outras pessoas recarregando então, às vezes você não tem condição de recarregar para começar o aplicativo, mas mas você consegue indicar bastante pessoas, você vai ganhar dinheiro com isso, e aí com isso você consegue começar com dinheiro aí no aplicativo. Então você pode ver aí que tem, como se fosse um agente que você vira. Então se você for agente de nível 1, grau 1, você ganha 16%, grau 2, 6% e grau 3, aí você ganha 3%, ou seja, quanto mais pessoa indica e seu amigo indica e outras pessoas vão indicando, você vai tendo uma rede de indicação e vai ganhando. E bom, beleza, agora que você vai estar com dinheiro no aplicativo, cara, você pode começar a fazer mais dinheiro. Então vocês estão vendo que eu estou com 700, como funciona o aplicativo? Você clica aqui em pegue um pedido. Vocês podem ver que por eu ser VIP 3, eu tenho 30 pedidos por dia. De acordo com o seu nível, você vai ter menos ou mais pedidos. E o que, que são esses pedidos? Como vocês estão vendo aqui, a plataforma chama Shopee e basicamente ela é até parceira da Shopee, da Amazon, enfim. Então vai ter aqui alguns pedidos, tipo assim, pessoas comprando online e essas pessoas comprando online precisa de uma confirmação. Essa confirmação tem alguns robôs que fazem, mas esse aplicativo pelo menos é isso que eles falam. A gente que vira como se fosse esse robô. Então vocês vão ver, ó, clica aqui, pegue um pedido. E basicamente Basicamente aparece um pedido aqui, uma pessoa comprando, a pessoa tá comprando 10 dessas mochilas aqui por reais são R$340 que a pessoa tá gastando e eu ganho uma comissão por confirmar esse pedido, eu ganho 360 então clica aqui em certo, olha só, recarreguei aqui ó, já foi pra 703,60. e é basicamente isso, tá? Então todo dia eu posso fazer, eu vou fazer aqui os 30 pedidos, beleza? Demora um pouquinho né, porque eles vão procurando alguém que tá comprando, pronto, achou mais um aqui, pronto, uma pessoa comprando duas correntinhas aqui por R 150 ganha uma comissão de 12, clica aqui em certo, recarreguei. Carregando aqui, ó, já fui para 725,60 e é basicamente isso que eu posso fazer todos os dias, tá? Então eu vou fazer aqui, vou dar um corte e já volto. E bom, galera, voltei aqui, demorou uns 10, 15 minutinhos, tá? Consegui aqui completar as 30 tarefas de hoje e de 700 eu fui para 1.000. R$195,00, galera, então vocês estão vendo que deu certo, beleza? Agora, o que a gente pode fazer? Aqui nesses três pontinhos, aqui tem o um atendimento ao cliente, né? Se você precisar de alguma ajuda, algum suporte, tá? Você pode falar com eles das 9 às 8, aí tá falando, né? E aqui, basicamente, galera, nesse meu perfil, tem algumas coisas aqui. Então, aqui tem o um saldo disponível, aqui tem o um relatório de equipe, né? Quando eu convidar pessoas, vai aparecer aqui, o um registro de retiradas, tem todos os registros aqui, certo? E aqui, galera, também tem essa abinha aqui, essa abinha é muito importante, tá? Essa aba aqui mostra todas as tarefas que eu fiz se alguma tarefa sua ficar travada, alguma coisa Você pode é, vir aqui e revisar ela, tá vendo? Teve uma minha que travou, eu tive que vir aqui refazer ela Confirmar que aí deu certo, entendeu? Então é importante você saber essa aba E nessa última aba aqui, galera Basicamente aqui a gente tem então Meu cartão de banco E aqui você pode estar tá adicionando ele para você poder sacar, beleza? Então basicamente é o tipo do Pix aqui, né? Então você bota aqui, por exemplo Eu vou botar aqui meu CPF Coloco meu nome, chave CPF, conta E a senha, galera, vou fazer isso aqui Pronto, cadastrei lá, vou clicar aqui agora No perfil inicial, retirada rápida E vou colocar aqui mil, tá galera? Por que, que eu vou tirar mil, que é um valor bom aí pra mim, tá? E o resto eu vou deixar pra continuar aí Usando o aplicativo como VIP, tá bom? Taxa de zero, vou clicar aqui em enviar Pronto, vocês podem ver que só sobrou 195 E 64, ok? E assim que chegar o meu Pix, galera Eu já mostro aqui pra vocês no vídeo, certo? Vou mostrar um print na tela aí E bom galera, então como vocês estão vendo aqui na tela, passou um tempo Recebi o Pix, tá? Então, assim a plataforma me pagou, né? E tá pagando. Então, assim, galera, espero que continue assim para sempre, né? Mas obviamente, galera, saiba que esse vídeo não é uma dica de investimento, porque tem risco nessas plataformas. A gente não sabe se vai pagar para sempre, né, galera? Mas eu espero que continue pagando. E lembre-se que tá embaixo os links aí. Só você entrar, fazer seu cadastro aí e boa sorte. Vamos para cima tentar ganhar aí. Valeu, tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.